Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar como criar várias BMs é, sem limite algum O famoso BM Infinita, tá galera? Eu vim trazer para vocês, tem alguns vídeos aí no, no YouTube como ensinar Então eu vou trazer do meu jeito, como, como que eu entendi, o porquê daquilo E eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês de como criar várias BMs ilimitada, tá galera? Como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas BMs já nesse perfil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nesse perfil. Não, calma aí. Acho que a gente contou errado aqui, hein, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 BMs nessa perfil. Eu acabei contando duas a mais aqui. Então a gente tem 8 BMs é, aqui nesse perfil. E eu vou mostrar uma maneira de você estar tá criando várias e várias vezes, tá, galera? Muitas e muitas vezes. É, como a gente está num período eleitoral ali, onde tem uma demanda muito maior de tráfego no Facebook, é, muitos partidos é, eleitorais acabam anunciando para atingir o máximo, o máximo mesmo de, de, de pessoas para estar. Tá é, arrecadando voto, né? Então o Facebook, eu acho que a partir do, de 2016 que teve aquele negócio com o Trump Acabou restringindo ao máximo ali qualquer anúncio entre novembro mais ou menos, é, setembro É, um pouquinho finalzinho de setembro, outubro, novembro e mais ou menos até dezembro ali Acho que aí a gente vai ter um período muito, mas muito extremo mesmo para estar tá anunciando, tá galera? Então eu vou trazer para vocês um, um método aí que eu vejo no mercado que está funcionando bastante. É de criar várias e várias BMs. Ali você não precisa estar tá correndo atrás de parentes, amigos, estar é, tá comprando perfis para estar tá anunciando. tá? Só que essa BM é o seguinte, você, vocês têm que aquecer ela bastante. Porque normalmente ela vem ali com limite também de gasto, às vezes não dá para compartilhar o pixel, não dá para compartilhar a conta de anúncio. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão estar tá criando essas BMs ilimitadas. E nos próximos vídeos eu vou estar tá ensinando para vocês como aquecer ela de maneira correta, onde você elimina completamente o gasto de... É, limite diário que ela tem ali de 50 reais, mais ou menos, né? Algumas vêm, outras não. Então, eu vou estar tá mostrando para vocês aqui um passo a passo de como tá criando essas BMs infinitas, tá, galera? Eu vou escolher, ó, tem oito BMs aqui. Essa daqui eu sei que eu preciso de uma página e de um Instagram, tá, galera? Eu vou criar aqui... É, eu sei que essa página, ela não tem, não tem Instagram. Então a gente fica mais mais fácil mostrar para vocês como que a gente vai estar tá configurando passo a passo ali direitinho isso daí. Vocês vão precisar de um Instagram novo, tá, galera? Deixa só aparecer aqui. Ó, Instagram Pode ver que ela não está conectada nem nenhum Instagram. A gente precisa de um Instagram novo para conectar essa página. Para a gente estar tá gerando aquela BM, famosa BM infinita, tá galera? A gente está aqui na BM8, tá? Aqui é o Instagram. A gente vai criar um e-mail. Vou criar um Gmail aqui rapidinho. Deixa eu ver se é, eles vão deixar eu criar um e-mail aqui. Sem estar tá precisando colocar é, o meu celular, tá galera? Sim, eu quero fazer o logo Aqui é o normal, passo a passo de como vocês vão criar. Ele tá falando que é opcional aqui. Então, beleza. A gente vai... Vou colocar o um e-mail de cadastro aqui. Perfeito, sem enrolação, aqui a gente está criando um e-mail, tá galera? Para gente criar um novo Instagram, para aí a gente é, colocar naquela página que já está anunciada ali, que é a doutora Camila, tá? Então ele vai abrir aqui para mim o e-mail, ele vai dar, que está temporariamente indisponível, a gente atualiza. E ele já entrou no e-mail, beleza? O primeiro passo aí, para vocês não terem dúvida que... De falar, ah, mas é, a conta é antiga, o e-mail é antigo. Eu estou criando agora, tá, galera? Agorinha, vocês podem ver aí que tá um passo a passo direitinho de como vocês vão criar. Vamos ver aqui. Ah, é É só pegar, copiar esse nome para a gente não esquecer cadastrar. Aqui a gente vai colocar 7574 avançar, ele vai pedir o código, confirmação do código Aqui é normal, tá, galera? É, o Instagram ele vai pedir, vai enviar um código para seus e-mail. Aí é só você copiar e colar e vai dar boa, tá? Vamos dar F5 aqui. Ele já apareceu aqui, galera. Deixa eu só colocar o um nome para não esquecer, tá? Beleza. O primeiro passo a gente criou que foi e-mail. O segundo passo, na verdade, assim, o primeiro era para ter criado uma página do zero, tá, galera? Mas como essa página aqui ela não tem Instagram é, vinculado, então a gente já pulou essa, essa etapa. Mas pode ser página nova, pode ser página velha. É, desde que o, o, o, o Instagram não esteja vinculado nela, tá? Aí a gente vai vir aqui, ó, e conectar o Instagram que a gente acabou de criar, tá, galera? É, vamos trocar aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Não tá. O que, que a gente faz? Lembra que, que a gente pegou aqui, galera? Aqui salvar as informações porque eu vou utilizar essa BM é daqui a pouco. Eu vou estar aquecendo ela, vou estar fazendo as as devidas configurações certinha dela aqui, tá? Aqui ela tá me confirmando um e-mail comercial, né? Uma conta comercial, na verdade, né? Aí a gente vem aqui, apaga. Como vocês podem ver, galera, eu tenho vários e vários Instagram, tá? Aí é, que eu venho criando isso daí, fazendo passo a passo, aquecendo as contas de anúncio ali para tá durando mais um pouquinho porque se você acaba criando essa essa BM aqui limitada e já subindo para conversão galera dá uns 2, 3 dias acaba caindo tá então tem que ter um, um processo ali de de aquecimento tá eu vou colocar o e-mail que eu acabei de criar aqui tá galera Perfeito, agora a gente vê a mágica acontecer, tá galera? Vamos em Business. Como vocês podem ver aqui galera, 4, 8, 9. Como vocês podem ver, é... É um passo a passo muito simples galera, M muito fácil mesmo, tá galera? É, é uma estratégia bacana onde vocês vão criar diversas BMs ali, onde vocês podem anunciar bem tranquilamente, tá galera? Então, aqui é a dica final que eu falei para vocês que ia dar. É, quando vocês criarem essa BM infinita ou diversas vezes BMs ali, onde você vai estar tá, é, tendo uma BM muito nova, o que, que eu aconselho? É, subir campanha de envolvimento para aquela página, deixa gastar pelo menos ali uns 3 a 7 dias, você vai estar tá deixando uma campanha de curtida para aquela página que você está criando, tá galera? E isso vai fazer com que o Facebook entenda que aquela página não foi criada somente para vender, você está mostrando para o Facebook, o facebook que você é uma empresa top de linha ali onde você vai estar tá, é, não só querendo vender para os usuários afastando ele da plataforma porque o facebook vê que você tá tendo uma dando uma má experiência para todos os usuários deles eles vão te bloquear mesmo sem dó sem piedade porque assim o facebook sem anunciante ele vai ter os usuários deles querendo ou não e vai ter aqueles usuários ali agora é, o Facebook sem os usuários não tem Facebook. Então, assim, o Facebook ele preza muito por isso. Se o anunciante está incomodando aquele usuário e. Dá a entender que aquele usuário vai sair da plataforma por causa do seu anúncio. Ele acaba te bloqueando. Então é isso, galera. Sobe uma campanha ali de envolvimento. Deixa ali uns 7, 10, 20 dias. Ou sobe todo, todo final de semana. Você sobe uma campanha de curtida para sua página. Para mostrar para o Facebook que você é relevante. E não está ali só para é, anunciar. Tá, galera? Espero ter ajudado vocês aí. E até o próximo vídeo, hein?